Olá, pessoal. com os... Nossa, Nossa, tudo dando errado pra mim. Eu, quando eu vou gravar nessa merda de Bob Leasing aqui, o negócio trava do nada. Vou deixar essa tela aqui. Ai, vou dar um nervo. Então, eu vou, eu vou... Agora que raio de jogo que eu vou jogar agora? Não sei, O Lizzie é uma plataforma só pra... Fazer caco mesmo, colocar aqui nos comentários, como o uma tá, bolinha. Eu tava gravando, negócio não gravou nada. É a mesma coisa de eu, de eu não fazer nada só que tiver gravando, é eu mesmo falando. Blá blá blá, falando melhor, blá blá blá. Não quero ver videozinho, falo que é bom, mas eu. Uma estrela, péssima. Não sei não sei Colocar, no nem o senhor direito com os chocos. Pronto, você vai receber um comentário de uma estrela. Agora vamos ter que usar outro negócio, né? É, é, é, é, é, é. Bora, vamos achar, vamos achar. Agora. Eu vou falar de uma, agora não vou falar mais de jogos, não vou falar mais a maldita coisa de jogo, porque o negócio trava. Então vamos, que é isso? Multiplayer para Minecraft. Eu jogo Minecraft, você comenta é daí. na minha escola, eu não te Esse aqui é o melhor. sei que se aqui. Esse... Esse aqui. Opa. Na minha escola todo mundo fala que isso aqui é o melhor Que todo mundo, combina, todo mundo joga minecraft Os meninos, os meninos nem que as meninas também jogam minecraft Eles falam que isso aqui é um bom Mas, é bom. mas então vamos mudar o tema do nosso maldito vídeo que não deu certo para vamos falar sobre a melhor plataforma de fazer um desenho Aqui eu vou mostrar um amino eu vou deixar o nome na, na descrição Eu não vou deixar o link Que tem que entrar no canal Daquele Drowning Masc eu começo a fazer essas postagens Papé caneta, tá No, no, no Negocinho É, esse negócio aqui é Você desenhar qualquer Merdinha e já tem like Só que não é qualquer uma, tipo <risos> eu desenho esse negócio aqui no mobile Que eu tô movendo agora Desce desenho esse, esse negócio aqui e quando vê Tem 36 likes Ó, já tô Vai pra cima, vai pra cima, bicho. O negócio travou, vai pra cima. Ah, foi. Então, eu, eu tenho aqui um, o meu perfil, eu vou deixar como editar. Cancelar. Então, vai, tá, tem aqui. Tem, aqui tem o meu... Aqui eu vou mostrar minhas conquistas. Tá no nível 6, mas sendo que eu tinha começado o dia... 9 ah, de, de outubro. Eu tinha começado esse dia. Eu tenho... Eu tenho 30 seguidores. Se quiser, pegando. Se quiser, pode me seguir. O nome é... Vou um tempinho aqui pra vocês poderem me seguir Vocês se lembram o nome, coloca aqui no Amino É Hoje estão pessoal? Se inscreve no canal e deixa um joinha Mas não acaba por aqui Tem a... Na verdade acaba esse vídeo, mas não acaba por aqui não Tem o vídeo parte 2 eu vou mostrar mais coisa que tinha dado uma falha inesperada no, na merda chamada mobilice. Sempre quando eu não vou jogar jogos, o negócio só para os nervos aqui no braço começa a ficar assim. Parece que um cara babado minha mão, Mas então eu vou. Eu não posso deixar de fora minha entrada. Tá tudo cuspido, minha mão, é. Mas eu não posso deixar de fora minha entrada Wiki de futebol minha pontuação 5 estrelas do que eu gosto o futebol bastante mesmo eu vou descurtir mesmo essa tela é uma... na verdade nem jogo só né? ah, bateria fraca uh, oh. Olha quantas curtidas, só coloquei uma entrada do wiki, uma entrada do wiki, que, que, é uma, que é uma mentira, que não leva a nada, já tem um, e seis curtiram, tipo, Contando com, na verdade cinco curtiram, é, tá pegando fogo, então pessoal, o vídeo acaba por aqui, enquanto tem essa bosta chamada celular aqui, o negócio tá pegando fogo, não dá, então é isso. tchauzinho, aproveita e me segue aqui. É, tô, é o nome, meu é canal games. O nome tá na descrição, tá? Tchau, pessoal, Tenha um bom dia, tem uma boa tarde, tem uma boa no